Uma grande parte, a maioria, 100% de vocês, na verdade, tá tá tendo muita dificuldade com contas comprometidas aqui no Instagram. Então eu quero resolver com vocês, junto com você, na verdade, de fato, como que você vai sanar esses problemas de vez por todas, tá bom? Com as cinco dicas muito importantes, cruciais, para você aplicar aqui no teu perfil. Olá pessoal, tudo bom? Vocês é Miguel Alves aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorismo digital para quem me acompanha já me segue aqui no canal no YouTube já sabe que eu tô com tráfico pago com marketing digital tudo que envolve empreendedores online também estratégia de negócios locais e também infoprodutos tá bom sou especialista em diversos setores aqui no mercado na internet beleza então nesse vídeo de hoje nesse conteúdo vim abordar com vocês aqui algumas dicas muito importantes que vai te ajudar muito para você aplicar no teu Instagram tá inclusive aqui já li todos os comentários aqui tá já li muito você tá tendo muita dificuldade de mais de montão muita gente tá ficando louco tá aí na loucura Tá com os Instagrams aí, com vários problemas específicos. Tá, então de fato, pessoal, eu quero passar para você aqui cinco dicas importantes que vai te ajudar bastante. Então, eu espero de coração que esse conteúdo aqui te ajude. Tá, É simples, bem direto ao ponto. Tá, eu vou te mostrar algumas coisas aqui também. Dentro do Instagram, vou te mostrar também essas dicas para você aplicar porque eu pesquisei. Tá? busquei fora, eu, eu, cara, eu dei meus pulos para me trazer para você aqui, então, cara eu mereço demais que você se inscreva no canal deixe o seu like, o seu comentário que vai ser muito importante, então como eu cresci ouvindo isso, tá, meus pais falando uma mão lava a outra, tá, uma mão ajudando a outra porque, senão assim a gente não cresce tá bom, em nossas vidas, tá bom, quanto mais você vem aqui, compartilha o meu conteúdo, tá se inscreve no canal, Deixe o seu comentário, isso me motiva, isso me enriquece cada vez mais, ok? Me anima, eu fico mais animado ainda para me trazer mais conteúdo às vezes assim como este para vocês. Simples, bem direto ao ponto, tá bom? Então, se muita enrolação, porque eu não gosto aqui no canal, tá de coração mesmo, tá bom? Então, é só para lembrar: que se inscreva no canal, pessoal. Se inscreve, por favor, para vocês me ajudarem, tá? Porque eu tenho conteúdo para vocês aqui Santos tá bom? Então sem assim, mais nem de longas, embora para o nosso conteúdo na prática que eu vou mostrar para vocês aqui. Essas 5 dicas muito importantes algumas coisinhas a mais, dicas importantes que você vai estar também incrementando no teu Instagram. Beleza? Então sem assim, muito enrolação, embora para o nosso conteúdo. Tá bom gente, então eu, eu, eu para vocês aqui. As informações que você deve ler, tá? leia gente, porque isso vai te ajudar bastante. A própria privacidade do Instagram nem tem essas informações, nem tem, tá? Nem tem, aqui são coisas mais bem específicas, tá? Que eu pude dedicar, que eu pude trazer pra você, para compartilhar para você aqui no canal, tá bom? Então precisa muita enrolação. O nosso tópico aqui, é o primeiro tópico, tá bom? Tente redefinir sua senha, tá? Vá para a tela de login do Instagram e clique em esquecer o senha, tá bom? insira o endereço de e-mail que eu sempre recomendo que você coloque o um e-mail tá? ou o nome de um usuário associado à sua conta e siga as instruções para definir sua senha certifique-se de escolher uma senha forte e exclusiva tá bom você pergunta aqui ó esse tópico aqui ó tá eu pergunto que você faça trabalho bem esse ponto que é muito importante tá bom na dica 2 a dica 2 tá a dica 2 aqui ó vou selecionar aqui tá a dica 2 ó Verifique se houve atividade suspeita. Vá para a página de configuração do Instagram e verifique se a atividade suspeita em sua conta, como postagens ou mensagens que você não criou. Se você encontrar algo suspeito, clique em denunciar um problema para informar o Instagram. Pegou show de bola, tá bom? Então você vai fazer todos esses processos aqui dentro, tá bom? O passo 3 aqui, tá? O a dica. É três. A dica 3: Agora tá E ó. A dica 3: revogue o acesso do aplicativo suspeitos. Se você permitiu que aplicativos de terceiros acessem sua conta do Instagram, vá para a página de configuração do Instagram e revogue o acesso desses aplicativos. Tá bom, isso que pode estar tá acontecendo muito com você, tá demais. Vai estar tá muito, tá acontecendo com muita frequência. Tá a dica 4: aqui ó. A dica 4: certo. Contate o suporte do Instagram. Então um vídeo aqui no canal também que sempre para você. Que eu, que eu faço para você o passo a passo. Eu tenho aqui como como você faz para falar com o suporte, como que você faz para resolver um problema junto com o suporte, tá? Inclusive vou deixar esse vídeo passando para você aqui no cai aqui em cima aqui, ó, aqui no card em algum ponto dessa tela ou aqui embaixo do vídeo aqui para você também para te ajudar. O suporte do Instagram. Se você não conseguir acessar a sua conta ou se acreditar que alguém está usando a sua conta sem sua permissão, entre em contato com o um suporte do Instagram. Você pode enviar uma solicitação de suporte pelo aplicativo ou pelo site do Instagram. Tá bom? Tem tudo isso aqui no canal. Tem tudo aqui. Eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, vou que aqui embaixo aqui do vídeo aqui. Tudo para você. Tá? Beleza, aqui ó. Vamos lá. A dica 5. Tá? A última e a dica 5. Tá? Proteja sua conta para evitar que sua conta do Instagram seja comprometida no futuro. Certifique-se de escolher uma senha forte e exclusiva. Ative a autenticação de dois fatores. Também sim para você, também que no canal. Ensino isso aqui, tá? E evite clicar em links suspeitos ou fornecer informações pessoais e sites não confiáveis. Então, são dicas primordiais, muito importantes, tá bom? Que você deve ficar atento com isso aqui. Ok vou deixar para você aqui ó toda a tabelinha para você toda a tabelinha eu vou deixar para você aqui embaixo aqui para você tá seguindo aqui esse passo a passo você guardar guarda isso aqui na tua agenda tá bom deixa aqui embaixo aqui ó eu vou guardar ó hashtag vou guardar essa agenda para mim tá vou guardar essa agenda para mim hashtag vou guardar essa agenda para mim, mim tá coloca aqui embaixo do vídeo aqui que eu quero ver essa hashtag aqui tá para mim ver se você também tá, vai cumprir tá com essas, com essas informações que eu te passei aqui no canal, tá? Então você vai utilizar o teu Instagram. Então tu vai utilizar o teu Instagram para fazer todos esses processos aqui. Eu estou acessando aqui pelo meu computador, tá? Então pelo computador ele realmente ele esconde aqui algumas funções. Agora no celular já mostra todas que você precisa, que você necessita para você trabalhar, certo? Aqui ele já esconde, já oculta, tá? Nem todas as funções aqui funcionam aqui, tá? Mas vou pegar aqui umas aqui, por exemplo aqui, ó. Tá? Essa aqui que é muito importante, aqui, ó. Tá, que é muito legal isso aqui, ó. É de você poder fornecer o e-mail, tá? Coloca o e-mail de vocês, galera, para vocês confirmar. Isso aqui é uma segurança muito forte. Coloca o número de telefone seu também, tá? E você coloca aqui enviar, porque isso aqui é muito importante. A maioria das pessoas só que vem aqui, coloca aqui só um usuário qualquer e não confirma e-mail nem nada, tá? Inclusive, esse isso aqui também no canal, aqui até. Como você faz para você, né? Tá confirmando aqui o número de telefone, tá? Então, o e-mail também. Ok, então muito importante faça isso aqui, Isso aqui é uma, uma, uma forma, uma maneira, né, de segurança de poder proteger a tua conta do Instagram, para você não ficar depois passando por perrengues, tá bom? Então aqui, atividade de logins também aqui, a atividade de logins aqui, ó, tá? Também isso aqui é muito importante você verificar que okay, se você realmente, se é você realmente está aqui, ó, acessando esses pontos, tá bom? Então se você é, descobrir por alguma coisa, por algum motivo que alguém acessou sua conta por aqui, então, ó, cara, você, você vai saber, tá? Porque a importância do e-mail. Tá? É, é para isso, é para o Instagram poder te enviar as informações, tá? Então por isso que você usa para o uh, uh, um número de telefone para confirmar, ok? A tua conta ali, ok? Travas de um código, no um e-mail ele ele confirma também, mas ele te envia as informações, tá bom? Para saber se de fato foi você ou não que está acessando aquelas contas. Se foi você, ele vai mandar uma alguma mensagem aqui. como começo aqui, ó. Não fui eu e fui eu aqui, ó, fui eu, não foi eu. Tá aqui, ó, tá? Então, se foi eu, eu vou saber, então eu vou confirmar que foi eu, tá tudo certo, tá? Eu vou resolver o problema. Tá bom? Então, que é muito importante isso aqui. Certo? É, e meio do Instagram aqui, também aqui, ó. Meio do Instagram também, se você precisar também, né? Você clica aqui, em, mas Não, leia isso aqui também. Leia. É muito importante. Muita gente não não, não lê isso aqui e aí acaba que, né, fica aqui no escuro, tá? Sem saber o que fazer. Tá bom? Aqui a privacidade e segurança, aqui também é muito importante Também esse ponto tá. Você vê aqui, cara, isso oh, ó isso aqui, tô aqui, gente. Esse, isso aqui, tudo aqui no canal, galera. Eu vou explicar esse ponto porque já tem vídeos aqui para você aqui no canal, tá. Mas a, a, a ideia é que você pegue essas dicas, tá bom? Que eu tô passando para você aqui, ó. Mas a ideia é, galera, que você pega essas dicas aqui, tá? Que você implementa isso aqui, porque isso aqui faz parte, né? Faça isso aqui. Aqui são coisas muito importantes, são dicas que vai te ajudar muito, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. É se você gostou aqui, deixa aí seu comentário, que seu like vai me ajudar demais, por favor. Tá bom? Isso vai me é, motivar, isso vai me, sabe, me dar mais força, mais energia para mim poder te ajudar. Tá, qualquer coisinha, qualquer coisa, tá? E eu descobri aqui demais sobre o Instagram, eu vou te ajudar. Vou criar mais vídeos assim, simples, bem rápido tá? para você também já resolver sem enrolação, tá bom? então um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.